hora, agora é aquela hora que dá aquele friozinho na barriga é aquela hora em que a, a emoção vai lá em cima a ansiedade bate porque é o seguinte, nesse momento a gente vai fazer a diferença na vida de alguém. E pode ser na sua vida hoje. Exatamente, pode ser na sua vida, pode ser no seu bolso, com 240 reais. 240? 240. 240 reais aí no seu bolso para você curtir esse feriado que tá chegando. para pagar um boleto que você ah, tem que tem pagar. Feriado, né? sexta -feira sexta -feira é feriado, né? Sexta-feira é feriado. Sexta-feira é feriado de Tiradentes. É, tem até aquela musiquinha. Hoje é quinta-feira e amanhã é feriado, Não, hoje é sexta Enfim. Vamos aqui, cofre, vamos aqui Apague no cofre, vamos aqui no cofre, porque falei. olha, são três tentativas como todos os dias, e hoje é pela nossa live lá do Facebook. Meu querido diretor, por favor, pode falar o primeiro nome e a primeira senha. Você quer colocar na tela ou você quer falar, meu querido Carla nome, Matheus, Carla Daiane? Carla Daiane. Olha aí, ó, a Carlinha participando mais Cê, uma vez. Que é a mesma Carla Daiane? É a mesma, tenho certeza. Olha, não, aí não dá. Será que ela vai ganhar de novo? Carla, se você ganhar, ah, olha... Que é isso, hein? O Ricardo falou que leva R$240,00 para você, porque daí né, é mais leve do que duas cestas. <risos> <risos> vamos lá, 1301. 13, um. Vamos ah, saber então. Já sei porque ela colocou isso, 301. vamos lá, 1301. Olha aí, hein. Um. Será que é? 3.01. Um. Um. Carla, cruza os dedos. Não. Ela achou que era o 13.1 da TVC. Certeza. É. não. É poderia ser três e 10. Será que é três e 10, Ricardinho? Será? Né? Pode ser, não sei. A gente não sabe. Eu não né? sei também. A gente só sabe que não abriu. Não abriu o cofre, né? Então, Carlinha, vamos lá. Continua a participar. Pra segunda senha. Agora é homem ou mulher? Vicente é você ou é você? Jussara, é os dois. Ah, ah é, um casal. é o casal. É, um é o casal. Facebook do casal. Vicente e Jussara. Vamos lá a senha do Vicente e da Jussara. 15 15,54. O 15, 5, Vicente 5, deve ter escolhido 15 e a Jussara 5,4. Pode ser, pode ser. Boa sorte, hein, casal? Tô apostando 15, que vai 5, dar 4. agora, hein? 15,54. 15, 5, 4. 5, 15,54, vamos lá. 15,54, atenção. atenção. Não. É. não, não foi esverdeou. dessa vez. Tem que esverdear, né? Tem que a luzinha, esverdear. A luzinha aqui, ready, tem que acender. Se não acender o verdinho aqui, não tem condições, né? Infelizmente, não foi. Mas temos mais uma tentativa. A última chance de hoje. Gente, mas antes da última, olha, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, vocês ainda participam aqui com a gente, ou através do Facebook ou do WhatsApp. Mas na sexta-feira, Lojas Mariano, é a loja que está apoiando, que está abraçando aí o cofre aqui do TVC Agora, você pode comprar lá, a atendente vai te dar um cupomzinho, você põe nome, e telefone e quatro números. Luiz vem aqui, ou o pessoal lá da equipe dele vem aqui na sexta-feira. A gente sorteia três cupons. Quem sabe não é você. E se não sair hoje, Mara? eu tô quase eu tô quase falando pra você pra gente tentar abrir mais vezes esse cofre. Que, gente. É verdade. Gente, eu não tô aguentando mais. Todo dia aqui o cofre não abre. Mais tentativa? Agora é a última chance. Pode ser. Ó, se não abrir agora. Vamos tentar abrir mais vezes esse cofre aí? Vamos! Não, é. eu topo! É o seguinte, eu não guardo nem meu nome, vou guardar dinheiro. Pra quê? Né? <risos> Vamos lá, Matheus! Última senha de hoje? Como? Anderson Correia. Anderson Correia. Anderson é Correia. 1506. 1506. 1506. 1506. Novamente Vamos lá. Número um. o número 1, o número 1 tá saindo bastante, hein? Tá. 1506, a última senha de hoje e a gente já se prepara pra comemorar. Vamos lá? Vamos lá! Um. 5 0 6 Ah, atenção. Não foi dessa vez. É, eu acho que amanhã a gente podia tentar Ai, quatro é... vezes 5. É, vamos tentar três, depois mais três, né? Três durante no meio do programa, mais três lá no final. Valeu. Porque se a gente tentar de novo agora, por exemplo, ele vai travar, porque todo o cofre trava depois da terceira tentativa. A gente tenta duas vezes é, durante o programa amanhã para ver se, se, se, se essa dinheirão sai, aí. Não, tem né? que sair. Amanhã 260? 260 reais. Meu diretor, bota 260. vintão! 260! Mais vintão, Ai. no nosso cofrão, 260 reais amanhã. Estamos de volta com informação. Prestação de serviço, o nosso cofre aqui no nosso TVC Agora. Gente, olha, beijo pra vocês. Até amanhã, quinta-feira, hein? Wow. Tchau. Juízo!